Também tem uma coisa bem importante para a gente discutir, que é o quanto é, o autismo é heterogêneo. Sim. O quanto é diferente a manifestação em uma pessoa e em outra. Certamente. E isso é muito importante da gente falar, porque senão as pessoas pensam assim, ah, eu tenho uma filhinha lindinha, pequenininha, autista, e vendo a Cacá, então pronto, agora eu fico aliviada porque vai ficar igual a ela. Não necessariamente, porque a gente tem muitos tipos de autismo e cada tipo de autismo... Centenas de tipos de autismo com genes e combinações diferentes. E dentro de cada tipo de autismo, a gente tem um espectro imenso que varia de super grave, com uh, autonomia, dificuldade de autonomia, dependência, necessidade de mediação o tempo todo, a casos muito leves, os Asperger's, deste tipo de autismo. Então, nem todos os Asperger's são iguais, porque eles são Asperger's de tipos de autismos diferentes, mas eu acho muito legal você poder dizer como autista na comunidade dos autistas, porque uhum. você consegue manifestar e, e colocar a sua validar essas histórias, né? Exato, porque elas, a voz? O tempo do autismo, todo né? todo mundo fala não, mas esse caso é leve. Por que está falando isso, né? Vamos validar isso que essas mães sentem. Isso já é um, um ponto de partida mais que a gente não possa fazer muito, é um ponto de partida muito importante para a gente poder se reconhecer onde está é. eu, onde que está é. a máscara, é. onde que está o sofrimento, onde, até onde isso faz bem ou mal para mim. Né? Então, isso tudo é, é uma coisa... Até o doutor Gadia falou para mim ontem, que eu sou muito corajosa, que eu sempre estou quebrando coisa. Então, Aí. eu sei que muita gente... É, eu, eu sei que eu causo, às vezes... Primeiro eu falei aquela história de sair do espectro, e hoje em dia também acho que é um termo infeliz, porque dá uma situação de tipo, ah, tá fora, esquecer, agora não é mais alto. Não, não, não é verdade. A gente tem né? que acompanhar, a gente vê as dificuldades do Matheus ainda, mas não dá para comparar com o que era antes, e a questão social, porque é muito amplo o autismo. Então tem uma série de questões sensoriais que afetam ele ainda, questões de, de hiperfoco e tal. Mas a questão social para ele é. Muito fácil. Então, a gente pode dizer que ali na, né, na pontuação, talvez ele não feche completamente, mas o que importa é que ele está muito bem, que a gente é. conseguiu é, dar para ele né, tudo que ele precisava do ponto de vista acadêmico, social, de desenvolvimento, é. enfim. Então... Talvez pontuar, talvez você também não pontue o necessário, mas olha o tanto de prejuízo que você tem. Então é qualitativo, não é quantitativo. Isso, né? Porque isso, é muito isso, subjetivo é muito... dizer é a linha pleno é. entre o fenótipo ampliado e é. o autismo em si. Sim. Mas Sim. o que mas, importa é, é a gente saber como ajudar essa pessoa. É né? Pensando aqui em sonho, tá? Mas como diria o, o Mário Quintana, assim, o que não fosse no que seria dos caminhos se não fosse a presença das estrelas. assim. Eu sei que os sonhos são inatingíveis, assim. Mas pensando em sonho, eu acho que o que a gente precisa. É uma sociedade que consiga apoiar o desenvolvimento da primeira infância de cada criança com as suas singularidades. Da mesma forma que o André está dizendo assim, de numa empresa, a gente precisa entender cada indivíduo com as suas qualidades, com as suas vulnerabilidades e, e trazer ele para dentro da empresa no sentido do que ele tem de melhor e, e dar acessibilidade para as dificuldades dele. Então a gente precisa apoiar o desenvolvimento infantil com a singularidade de cada criança. E a gente precisa ter uma sociedade onde as pessoas não precisem usar tantas máscaras, aonde a gente possa aceitar mais as pessoas como são, nas diferenças delas, sejam elas quais forem. Se a gente conseguisse atingir esse nível de sonho, os diagnósticos não fariam nenhum sentido. Entende? Os Achei diagnósticos, Deus. eles fazem sentido porque a gente precisa estruturar uma certa burocracia social para fazer as coisas andar. Mas o que a gente está falando é que a gente precisa entender, olha, essa criança que não está se desenvolvendo bem. Independente de ela ter um diagnóstico ou não, a gente precisa chamar pessoas que entendam melhor de desenvolvimento, que sejam profissionais, para a gente apoiar essa criança. Mas... O grande problema são os pais. Porque assim, ó, vocês estão acostumados a serem procurados por pais que estão com a cabeça, preciso fazer isso para o meu filho. Mas o maior susto que a gente levou foi quando a gente foi fazer um trabalho assistencial na ONG, onde a gente começou a conversar com os pais de crianças diagnosticadas com autismo. E essas não, esses pais não estavam procurando tratamento, entendeu? Foi, ah, o, o, o, o, o, o, o é você mexeu é é o seu lá, o seu nome dessas siglas, é CAPs que mandou lá para a ONG. E os pais olhavam para gente e falavam assim, tá errado, sei, não vou fazer. Né? Então, a criança que é culpa que ela tem. O sistema tava funcionando. Mas os pais, eu acho que são a maior barreira. Uhum. Porque os pais simplesmente preferem fazer de conta que não existe o problema que é mais fácil. Vocês nunca tiveram é, é, dúvida é, entre não. tratar e não tratar, né? Vocês... Então, eu acho que o grande, o que eu acho assim, o, o casal tem que estar muito unido. E acho que o, o, o papel do pai, geralmente essa questão a gente falou que o pai fica cuidando da, da, da renda do, de, e a mãe é que vai se virar. Eu acho que o papel do pai é igual o da mãe. Eu acho que o papel do pai é tão importante quanto, porque eu acho que o papel do pai e da mãe é mais importante que qualquer tratamento. Eles têm é. que estar alinhados. É. Mas... É, eu estava muito envolvido com as coisas da fábrica e eu acho que eu fiz... Eu não, não fui o melhor pai nesse sentido de eu ser o, o grande... Por exemplo, eu lembro que tinha que fazer a aba com ele tantas ou duas horas por dia. E eu estava exausto, então a Cacá fazia. Mas se o pai não puder fazer isso, pelo menos que ele não interfira na decisão da mãe. E apoie incondicionalmente a decisão da mãe. Perfeito. Eu acho que isso aí é... Se não houver isso, vai ter ruptura de casal. E as coisas vão ficar meio mais complicadas. E essas questões de dificuldade de casal, dificuldade na educação de um filho, tipo eu e a Maíra passamos e temos um filho com, a princípio, o desenvolvimento típico. É tinhoso, mas Tinhoso é... igual <risos> <ao> pai, gente. <risos> mas Bicha é numa criança isso, teimosa. A, a <risos> gente já passa, né? E, e já passa, por exemplo, dificuldades com questão de trabalho, com estresse, com preocupação, com terminar o dia cansado. E a gente conseguir fazer essa união, e aí a criança demanda, então, então eu vejo assim, ó, nós estamos numa situação de uh facilidades de um certo sentido e mesmo assim a gente precisa se esforçar e não é fácil vocês estão falando então de educação de uma de uma criança duas que tem, estão no espectro e isso traz ainda mais dificuldade e mesmo assim são pessoas com uma cabeça super boa com um nível de educação muito bom todo até favorecimento econômico e isso facilita tudo tudo né e mesmo assim é difícil. Aí eu fico pensando na galera que está nos assistindo. E, e, e tu pensar somar dificuldades financeiras, dificuldades de conseguir ter acesso a profissionais, dificuldades... Marido evento... que não apoia, pelo contrário, do saiu de casa. Ou e, e a gente sabe de casos, por exemplo, que se casais separados, cada um tem uma opinião, nossa. E aí ferrou, a criança... Faz aquela confusão. Flagada, é. Porque envolveu até briga judicial. É. Então, assim... São casos muito difíceis. É e aí que eu até eu comecei falando aquela coisa de diferença de homens e mulheres, porque no geral, quem segura as pontas dos tratamentos das crianças são as mulheres. Os homens costumam ter uma postura de eu acho isso errado, portanto não farei nada. 90% dos meus seguidores são mulheres. Exatamente, é. por isso que eu defendo tanto a questão do papel e acho que as mulheres têm uma... Não, não, tem como, tem uma questão de uma sensibilidade maior. Mas, Mas quando... Quando os pais se interessam e estão é juntos, eles legal. também arrasam, é. Né? É. Quando Aí os pais é são pais funciona. de verdade, é. eles mandam muito bem, né? Meu próprio analista sempre fala para mim, Maíra, não reclama do seu marido, porque o que ele faz, olha, ele dorme com o Theo, ele ah. dá suporte à noite, ele faz isso, isso, isso não é normal, Maíra, ele falou: ah. é... Tá bom, <risos> devia <risos> ser, <risos> né? Devia ser, normal. <risos> e... Não, e uma questão também do autismo em meninas, que acho que é bem importante a gente levantar, é que o autismo muitas vezes nos meninos é confundido com mau comportamento uhum. e hiperatividade. Uhum. Né? Então, a, a criança começa a quebrar tudo dentro de casa e a mãe vai levar, e, e o primeiro médico dá TDAH e depois vai ver autismo. É. Nas meninas, uhum. é ansiedade e depressão. Então, é um sintoma bem comum, muitas vezes, a menina, quando é criança, ela não aparenta nenhum problema, mas vai chegar lá na adolescência, é. então, muitas vezes, é negligenciado nesse aspecto, né, é. e a criança ali, como ela não eu não queria incomodar ninguém, então, eu nem falava o que estava passando por dentro de mim, né. Então, é muito importante dar um suporte para essas meninas e para essas mães que estão vivendo e, muitas vezes, ninguém consegue compreender né, o que ela está passando ali, então, a gente é. tem essas pistas que a genética ali está relacionada com o autismo de Sim, alguma é. forma, a gente tem uma pista que pode ser um caminho aí para essa mãe conseguir lidar com tudo isso, porque ela está tendo é. também saúde mental para lidar.